E aí galera do YouTube, aqui é o S.J. Hoje eu vou estar ensinando aqui a fazer um MU Versão 97D mais 99 i Aqui é o Amizão do Moe No Windows 7 Sem bug É ensinando a resolver todos os erros que tem no jogo Então é o seguinte galera Vocês vão baixar o SQL Server 2000 O cliente O MU Server O Hamashi e só, Eu vou deixar os links na descrição para começar. Você vem extrair o Musev. Extraiu? Você pega, recorta e coloca onde colocar o C. Beleza. Você abre o vai em CS, vai em Data, abre o server info, você vai no Ramarch e copia o IPv4. vem e cola aqui em address, address, address e aqui no PS você coloca 123456 Depois eu vou falar para que, que serve isso 123456 fecha e salva, abre server list, aqui o nome do teu mundo colocar aqui mudar e aqui, o IP do ramage. Entre as aspas. Fechou, salvou. Volta. para não dar bug, se vem no CS, botão direito, propriedade, compatibilidade. Escolhe o Windows NT, executar como administrador e dá ok. Vem data. Abre pasta lang, chs. Como log. IP do Ramach fecha salvo. TAI, com lock IP do Ramach fecha sal. 094 m com lock IP do Ramach fecha sal. Volta lá no início, passa data. Comum server você vai procurar 3 IP. Primeiro, aí é no Charles Event serve. Melhor, para ficar mais fácil, dá um CTRL mais H, digita. Esse P que está ali, 6.3, 143.50.179. Esse P aqui. Substitui por, coloque do de uma marcha, substitui tudo. Perfeito. Fecha, sala Desce, vai IPList aqui você coloca o IP do Ramage, fecha e teste serve info o nome do mu fecha salva a parte principal está configurada vamos mexer aqui agora nas outras vem em dataserve 1 botão direito em dataserve propriedades compatibilidade Windows NT administrador você faz isso tanto no dataserve 1 quanto no dataserve 2 Contra no XDB, contra no Game Server, contra no Login Server, contra em tudo que tiver executado você faz isso. Vamos agora na pasta Game Server. Você vai abrir aqui, ó, UT Data, UT Connect. Você vai colocar o, email do RAM, o IP do Ramach. Aqui em Password vai ser 1, 2, 3, 4, Password, 1, um, Colocou todos os IP aqui, colocou password, fecha, salva, Game Server não esquece, propriedade, compatibilidade, Windows NT, você faz assim em todos os executáveis, Game Server também, JoinServer, Server, propriedade, compatibilidade, marca, ok, aqui também não esquece, você nunca pode esquecer, agora você vem, mudo 2013, server, Data, serve Config, Aqui tu coloca em 203 PS, 123, fecha, salva volta. Você vai abrir o um Muedit, um com E lembrando gente, tudo isso é com bloco de nota. Todos esses arquivos tem que ser com bloco de nota. Aqui em database PS eu coloco 123, Fecha, salvo. Você vem em ranking server serve o config 1,2,3,4,5,6 um, fecha, salva aqui em devils 420 serve marca compatibilidade não pode esquecer para não dar erro perfeito, aí você vem no startup vocês vão procurar esse ip do meio não apaguem o k, deixem um o k só mudem o ip aqui também muda só o ip Deixa isso aqui a porta Isso aqui muda só o IP também E aqui no IPAD Também coloca só o IP Salvei Bom, vem o MoodServe Site, Propriedades, compatibilidade, Marca o NT, executar como administrador E pronto O MoodServe está todo configurado Agora, vem o SQL Se vocês vão baixar o SQL Vocês vão abrir normalmente Vão extrair, por isso colocar o C Vai criar essa pasta aqui Agora eu vou ensinar como instalar no Windows 7 Você abre a pasta Tanto para 32 quanto para 64 bits Vem x86 Setup Vai lá no finalzinho Setup SQL Executa como administrador Executar Executar Pronto, abriu Dá um next Local computer Next Primeiro, next Next, yes Do meio, next Next Típico, next Aqui você marca, usem The local system account Aqui você marca, mixer de mod Aí que vem aquele, Aquela senha 1, 2, 3, 4, 5, 6 A gente vai colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Next, next Aí espera, aí espera aí carregar É o seguinte, a gente vai configurar a database aí Por que colocar essa senha? Porque fica mais fácil, velho Se se você colocasse outra senha Você ia ter que voltar lá naqueles arquivos E configurar a senha tudo de novo Então por isso que eu recomendo deixar um, dois, três, quatro, cinco, seis E aqui colocar a mesma senha Vocês vão esperar terminar de instalar aqui o SQL Aproveitando aqui a instalação, mandar um salto pro meu amigo Rodrigo. O Cadson 13, o Rodrigo Silva 21, ele toca guitarra. Depois eu vou botar o link do canal dele aqui para vocês. Vocês dão uma passada no canal dele, ver que o moleque toca muito, hein? Manda um salve pra galera aí. Aí ó, instalou? Configurando. Espera um Cadinho. Que agora vem a melhor parte de todas A parte mais fácil A mais simples que tem Essa parte é impossível errar é Literalmente impossível A instalação demora mesmo galera É assim mesmo Aí ó, terminou, então finish. É o seguinte: aqui tem uma questão, um porém, você vai vir aqui, todos os programas Microsoft SQL Server, você vai abrir o Serviço Manager como administrador. Que é pra aparecer aqui, se tiver tudo branco, que às vezes dá esse erro, você fecha, vem aqui, sai, e executa lá como administrador. Se você executar e aparecer aqui, dá um start. Minimiza, aí você vem, Microsoft SQL Server, Enterprise Manager como administrador. Você vai apertar aqui, aqui e aqui vai vir database, botão direito aqui no meio, new database. A primeira vai se chamar Online. A segunda vai se chamar Ranking. Agora a gente vai restaurar os arquivos da Database Você vai vir botão direito no online Todas as tarefas Restaure Database Font Device Select Device Edit Três pontinhos e vai procurar onde é que está a Database Que no caso está no níscu local C Mooservia Database Moonline. Um a Database um online tem que ter MUNLINE um Dá um OK Antes do bar, vocês vão copiar, que é o diretório. Vocês dão um Ctrl C aqui, dá um ok, dá um ok. Aqui você vai em Options, marca essa opção, da barra para trás, você apaga e cola o que você copiou. Da barra para trás, é importante vocês verificarem. Tem que ser depois antes do bar, Antes do online data MDF, você cola, apaga tudo que tem antes e cola o diretório. Dá um ok. faz o mesmo com a database ranking, database ranking, Todas as tarefas, restore, From device, select a d aqui escolhe ranking, dá ok, dá ok, dá ok, options force restore, vem antes aqui da barra, dá um ctrl v, antes da barra dá um ctrl v, pronto galera é só isso aí, agora vocês peguem a cliente, extraem. Enquanto vai extraindo, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão no computador, vocês o C, onde é que está o um server? vocês vão em utilitários, o TPC. E vai executar a ODBC. Só dois cliques. Executar. E dá sim. Sim. Pronto. Executou a ODBC. Perfeito. Vocês vão pegar agora. E vão fazer o seguinte. Vocês vão pegar o MuServer. Espera aí. Rapidinho, galera. A pasta do Server Vai abrir aqui. Utilitários, Editor de main.exe. Vai abrir aqui o My Editor como Administrador Vai clicar em Open E vai procurar a pasta do sua cliente está na área de trabalho Cliente com todos os itens Abriu o My. My Abriu Vocês vão pegar o ramart Copiar esse IP IPv4 Colar aqui em IP O meu já está configurado Esse aqui e essa versão está aqui ó. Vocês vão lá, na Eles colocam o C, O Server data, lang, chs, com log. Aqui está o serial e a versão A versão você coloca aqui O serial você coloca em que. Dá um save Sai, salva de novo E pode fechar Agora vocês vão gerar a checksum do My. Vocês vão pegar em serve, utilitários Gerador de checksum My checksum extrai Abre o My Check Esse programa dá um lag no PC. Mas é necessário. Dá um Open. Vocês vão procurar a My de novo. Que no caso tem a de trabalho ADC. Cliente com todos os itens. My. Vai abrir. E vai Generate. Vai criar a Check O que é a Check é um arquivo que quando o jogo for executar, vai ler para ver se o seu jogo está configurado. Sem a checksum, você vai tomar disconnect. Então, é um erro que acontece, que todo mundo está tomando desconect. Muita gente reclama que toma muito DC quando entra no jogo. É por causa que não gerou a checksum. Ou gerou, mas colocou em lugar errado. É importante lembrar quando você gera a checksum, não mudar o local do cliente. Depois que você gerar, você pode mudar à vontade, mas agora não. Aí, ó. Gerou. Fecha. Copia a sum, colocar o C. No serve, Data. Lang. Vocês vão abrir CHS. E vão colar aqui. Substitui. Vai vir Core. Mesmo sem T, vocês colam aqui. Vai vir TIE. Cola. Substitui. 094M. Cola e substitui. Agora vocês vão pegar e vão criar um launcher. Tá quase chegando no final. Utilitares. Criador de launcher. Extract here. Vai abrir o boot do launcher. A porta, gente, é 13258. 13258. Eu vou deixar essa informação na hora de trabalho. Eu vou em server hostname e coloco o cp do Hamash. Aqui o nome do mu. Enable Options e show Server Status. Boot Vai copiar esse launcher. E vai colar na pasta do seu cliente. Cola. Substitui se tiver algum. E agora a gente está na hora de ligar o servidor. O computador. Se colocar o C server, no Server Start. Como administrador. pedro na marcha e vai dar start Ó, tá pegando um ok gente se der erro na hora de executar se der erro na hora de executar é porque você esqueceu de colocar tudo como administrador então rode todos como administrador é importante você marcar compatibilidade e se der erro de obra apareceu um erro quando você for abrir o data serve 1 você pega e executa a segunda odbc que eu vou deixar ainda hoje na inscrição Mas só vai executar ela em caso de emergência Quando realmente não der para ligar o server Importante lembrar isso aí A aula tá bem... O vídeo aula tá bem grande Mas já tá quase acabando Aí ó, Game Server Tá rodando direitinho Ok Mais uma coisa, gente é importante lembrar que o Connect Server deve estar aberto. Quando vocês abrirem isso aqui, assim que aparecer o Connect Server, vai aparecer uma mensagem. Você dá ok rápido. Caso não dê tempo, você espera tudo dar. Read, vocês vão lá, no, no, no seu passo do Mood Server, CS e vai abrir o CS. Pronto, nada demais. Já está tudo read, pronto. Vocês vão abrir o cliente. Ó, Launcher aberto online Se tiver offline É porque o connect server não está aberto Lembrando, deu ok rápido lá. Você dá um connect Vai abrir esse anti-hack É um anti-hack que eu coloquei aqui, mas Eu não sei se ele vai fazer muito efeito não Caso demore para abrir Vocês abram de novo que às vezes acontece isso. Launcher. Abre como administrador. Lembrando gente? Vai em My. Propriedades. atividade. E marca o Windows NT. O Launcher também. O Windows NT. Importante lembrar isso. O Windows NT executado. Abre como administrador. Vai aparecer aqui. de um online Conecta. Abriu Gente, vale ressaltar aqui Que se não abrir É porque o antivírus também está bloqueando Que às vezes ele bloqueia por causa que está conectando na porta Mas não tem problema nenhum É só desativar o antivírus Tá abrindo aqui a tela Muita gente reclama que assim que abre o jogo Toma desconect Mas é o que eu falei, tem que gerar check sum. Não tomei desconect Abre a sala Não tomei desconect o login padrão é Rodrigo LCV E a senha testes Mas você, vou ensinar a mudar depois Conecta Abriu aqui um chá. Tá aqui de boa normal, velho Pegando aqui, ó bah, bah. Fui pro bar Tô aqui de boa Mexendo na minha conta Vocês podem testar aí à vontade Aqui tem um ringue Lourença Agora eu vou sair aqui, ó eu vou mostrar como editar a conta. Aumentar a resolução. Vocês vão lá, vocês vão lá no MoServe, Vai abrir o MutEdit, como administrador, lembrando. Vocês vão aqui em mais, na conta painel, clicar no mais, colecer desse sem Exemplo, admin Adnub, colocar Adnub. Adnub sem. Ok. Recarrega. Adnub. Aqui não vai ter nenhum boneco. Você dá mais. Dark Knight. Adnub. Dá um add. Pronto, adicionei. Adnub. O E é para editar os atributos. O W é para editar o inventário. Primeiro os atributos. Passa para Bate Knight. Level 400. Deixa full. Aqui é GM é normal, eu vou colocar normal. Aqui você vem no inventário. Você vem aqui, clica uma vez. Select Item. Aqui você escolhe o Helm. colocar aqui o um Majestic. Leve, colocar mais 11. Que eu gosto. Marca tudo. A asa. O kit. Vou escolher a Majestic, lembrando gente, algumas armas estão bugadas, exemplo, em Swords, eu quero a Majestic, a Majestic não está em Swords, a Majestic está em Axis, Axis, Majestic, então se vocês não acharem uma arma, procurem em outro lugar, porque a arma está aqui sim, Majestic, colocou, Majestic, colocou, deu um OK, OK, vamos abrir o server de novo? Abre a sala iniciante aqui, ó. Ad. nube, Ad. nube. Abriu. Aqui vai me Eu tô de relíquia aqui, ó. Tô sem Zen. Barra Zen. O Pubá. Tá aqui, ó. E eu coloquei, o Mike que eu coloquei, tá com a arma nas costas. Colocar coloca o shield, e o shield vai ficar nas costas. É o mais atualizado do Maui. Ok, galera? Então é só isso aí, ó. Full. Vocês podem jogar com seus amigos. Para vocês jogarem com seus amigos É só você pegar o cliente Colocar para download ou passar para eles E pedir para eles entrarem na sua rede do ramach Ok é só eles entrarem na sua rede do Ramashi Não tem que fazer nada E toda vez que você for ligar Você tem que ligar o server Lembrando como administrador Vamos testar os moves barra move Davias. Pegando ok Move Tarkan Atoms, Dungeon Arena Tá funcionando tudo na moral, velho Tudo tranquilo Vamos ver o post, Boa, post. Olha lá. Tá tudo funcionando perfeitamente Você pode fazer X Vamos com a galera aí, à vontade Se possível, gente Vou pedir uma coisinha Entrar no canal do Rodrigo Silva 21 Amigo meu Vou deixar o link na descrição depois Qualquer dúvida comenta, se possível vote no vídeo, dê um like, valeu aí galera, até a próxima videoaula.